Boa tarde, boa noite, bom dia, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Quero hoje falar sobre laços da alma, mas não queria começar sem primeiro convidar o meu irmão e a minha irmã a inscrever-se no canal do YouTube. Fazendo assim, meu irmão estará habilitado a receber sempre notificações de conteúdos nossos, da nossa página. Em Provérbios, capítulo 6, no versículo 2, mas vamos começar aqui no versículo 1 para entendermos o contexto, a palavra do Senhor diz assim, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Aqui no versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Mas o homem que cometeu adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Laço ou vínculo da alma. Este é o tema deste vídeo de hoje. A Bíblia fala do que é hoje conhecido como laços ou vínculos da alma. A Bíblia não usa a palavra laços da alma, mas fala delas Uh, fala delas quando fala sobre almas que são unidas Tornando-se uma só carne Como por exemplo um laço ou vínculo de alma Pode servir a muitas funções Em sua forma mais simples Ela amarra duas almas juntas no reino espiritual Os laços ou vínculos de alma entre os casais Os une como imã Enquanto os laços ou vínculos de almas entre fornicadores podem atrair uma mulher espancada e abusada para um homem que no reino natural ela odiaria e fugiria. Mas em vez disso, ela recorre ou ela corre eh, para ele, para os braços desse homem, mesmo que ele não a ama e a trata como lixo. No mundo demoníaco, laços ou vínculos profanos de alma podem servir como pontes entre duas pessoas, para passar o lixo ou para passar a energia demoníaca uma para a outra. Como é que os laços de almas são formados? Eu acredito que existem várias maneiras pelas quais os laços de almas são formados, mas aqui estão algumas das quais estou ciente. Primeiro, através das relações sexuais, os laços de almas são formados. São formados. Os laços ou os vínculos de almas Divinas são formados quando um casal se casa. O livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 31, é, diz assim, Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois, o homem e a mulher, uma só carne. Então aqui foi criado um laço, é um laço divino, é abençoado, é da vontade de Deus. E o vínculo da alma divina entre o marido e a esposa que Deus Pretendia que ele tivesse é inquebrantável para o homem. Marcos capítulo 10, no versículo 7 e 9. No entanto, quando uma pessoa tem relações sexuais ímpias com outra pessoa, um laço ou um vínculo de alma ímpia é, é, é estabelecido na alma da pessoa, é formado dentro da alma da pessoa. Primeiras de Coríntios, capítulo 6, no versículo 16, diz isso. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Este laço ou este vínculo de alma fragmenta a alma, e é destrutivo. O laço ou vínculo que é, que é formado, estabelecido num ato ímpio contra a vontade de Deus, ela fragmenta a alma e ela destrói a alma da pessoa. Lembrando que a alma é o pensamento, a vontade e as emoções da pessoa. Ela já não tem emoções é, saudáveis depois de ter cometido isso. Ela vive debaixo de culpa. Ela se autocondena e ela vai se autodestruindo sem ter conhecimento. Pessoas que têm muitos relacionamentos anteriores acham muito difícil se vincular ou se unir a alguém, porque sua alma está fragmentada toda aquela pessoa que tem um histórico de muito muitas relações lá atrás se não não vier para Jesus e o sangue de Jesus não lavar de todo de todo de, de, do, do, do velho homem ela ela carrega muito muitos problemas na alma ela não consegue se firmar ela não consegue se estabelecer numa relação séria por conta desses laços que a incomodam segundo ponto é através de uma amizade, um laço da alma também estabelecido. Amizade muito próxima e muito chegada. Temos o exemplo do rei Davi e Jônatas. Jônatas que era o filho do, do, do, do rei Saul. Davi e Jônatas estabeleceram uma amizade muito forte. Tinham um bom laço ou um vínculo da alma como resultado de uma boa amizade. Está registrado no livro de primeiras de Samuel, capítulo 18, no versículo 1. Diz assim a palavra. E sucedeu que acabando ele de falar com Saul a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. E Jônatas o amou com a sua própria alma. Então, é entre amigos também estabelecido um laço de alma, um vínculo de alma. não é Não há nenhum problema, não é pecado. É, é estabelecido uma amizade, um laço que perdura uma vida toda, onde o desejo de um é o desejo do outro, de ver o outro é, se ingrado, é, se dar bem na vida. Este tipo de laços de alma é saudável. Entre uma mãe e um filho, entre o marido e a esposa, não há nenhum problema. É, é saudável, é abençoado. O, o mal é quando é estabelecido um laço de alma com alguém, que a gente a gente não deseja conviver com aquela pessoa em termos de de, de uma relação marido e mulher era mesmo só para para gratificar a carne mas a gente foi ali para gratificar a carne, acaba saindo dali com um laço de alma e é mau. E isso arrasta, leva uma tormenta por uma vida toda, até a pessoa conhecer Jesus. A Bíblia diz, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a tua realidade é Cristo, Jesus, então não há mais laços de almas do passado, porque foi quebrado. O sangue de Jesus te lavou de todo o pecado, minha irmã e meu irmão. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Esses laços são coisas velhas, já passaram. Para quem está em Cristo, quem não está em Cristo precisa estar em Cristo. Para que seja desfeito, seja quebrado este laço de alma. Mas laços ou vínculos da alma, maus, também podem se formar a partir de um relacionamento mau. Como por exemplo, idolatrar alguém pode causar um mau laço ou um vínculo da alma, idolatrar um artista, idolatrar um, um político, idolatrar algo, pode criar laços, e é mau isso. Também pode dizer-se que a pessoa pode criar um laço ou um vínculo da alma com um grupo de rock, tornando-se obcecado por suas músicas, o que explica a forte atração por certas músicas que parecem quase irresistíveis. O terceiro ponto, votos, juramentos, Compromissos ou acordo formam também laços de alma. Isso é feito através do sangue, através... É do sêmen, através de juramentos, palavras, compromissos. Então, formam-se laços de alma e as pessoas não sabem disso. Os votos ou juramentos são conhecidos por unir almas. Vamos ver no livro de Número, capítulo 30, no versículo 2, diz assim, o casamento em si consiste em votos e une as duas pessoas portanto, tenho poucos motivos para ignorar o conceito de votos juramento ou compromissos como um meio para criar um laço ou vínculo de alma também acontecem, meus irmãos e como é que nós devemos quebrar então esses votos de alma esses laços de alma que foram estabelecidos no oculto sem muitas das vezes o nosso conhecimento com sangue de Jesus o sangue de Jesus tem poder para quebrar todo todo mal quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, essas coisas já passaram. E é que tudo se fez novo. Se alguém, ou se algum pecado foi cometido para causar este tipo de laços de alma, arrependa-se deles. A fornicação é talvez uma das maiores ou das maneiras mais comuns de criar laços ou vínculos de almas desagradáveis. Se ainda tens alguns presentes oferecidos a você, por alguém, em conexão com o pecado ou relacionamento profano, como anéis, flores, cartões, sutiãs, etc. É melhor se livrar. Por quê? Porque estas coisas dentro da tua vida, dentro da tua casa, elas te prendem a esta pessoa espiritualmente. No mundo espiritual elas te prendem. Tipo, como por exemplo... Quando alguém vai consultar um bruxo, e o bruxo dá. Entrega aí algumas coisas, algum pó, alguma garrafa, alguma. Alguma coisa para colocar dentro de casa, uns pratos para pratos, né, que chamam pratos de santo, ela, na verdade, está a estabelecer um laço de alma com o oculto, sem ela saber. E ela e ela, e ela ela vai sofrer, porque estes esses espíritos são maus, elas atormentam a pessoa. Então, a pessoa precisa se desfazer de tudo isso. Pulseiras, fios, é, pratos de santos, é, peças de roupa, versos, alguma coisa que a pessoa tenha recebido de uma relação que só trouxe sofrimento e, e, e, e nem, nem, nem cuidou de ti, é, é melhor se desfazer destas coisas, destes versos. Porque sempre quando vires para estes versos, tu vais reviver aquele momento com aquela pessoa. Os laços estão aí cada vez mais estabelecidos. Sempre que colocares aquela roupa que te ofereceu, vais te lembrar daquela pessoa. É um laço. Quando olhares para aquele relógio, vais te lembrar que foi um, um, um presente daquela pessoa. É um laço que deve ser quebrado. E quebra-se através do sangue de Jesus. E também nos desfazendo quando nos desfazemos dessas coisas. Um laço de alma prende a pessoa para o passado, para aquela pessoa. Essas coisas simbolizam relaciona o relacionamento ímpio e podem manter um laço de alma na vida da pessoa. Eu gostaria de encorajá-lo a se livrar de qualquer coisa que simbolize o seu ex-namorado a sua ex-namorada e as práticas ímpias no relacionamento, como se esse alguém oferecesse à menina um, um sutiã ou um cartão ou alguma coisa. Na verdade, com, com essas iniciais, Durante o tempo que namoravam, elas elas podem podem trazer a memória desta menina ou deste rapaz ah, algo que na verdade ela pensa que é uma saudade, é só uma lembrança, mas é um laço estabelecido. Por isso que a pessoa pensa muito naquela pessoa. Então deve ser quebrado, deve ser deve ser desfeita esse este, este laço. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, o presente abre o caminho para, aqueles que, para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Está a dizer que um presente abre o caminho para aquele que o entrega, ou seja, a pessoa que entrega, que dá um presente para alguém, na verdade o presente vai abrir o caminho. Para o caminho de quê? Para entrar, para acontecer o, o para acontecer no mundo oculto, no mundo espiritual, um, um laço, um laço estabelecido através daquele presente, sem a outra pessoa que recebe o presente saber, sem a outra pessoa. Por isso que é muito importante termos muito em conta de quem nós recebemos presentes. Porque este mundo, este mundo, há muitas pessoas neste mundo que, que não, estão, não, estão, não, estão, não estão atentas com relação ao oculto. Isto acontece, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ofereceu, deu o Filho dEle único para nós, para que através dEle nós fôssemos salvos. É um presente que nós recebemos, a vida eterna, a salvação. Cristo é o presente de Deus para nós. O diabo é um espírito, ele também sabe, ele usa de presente, é lógico que o presente dele não é para nos dar a vida eterna, o presente dele é para destruir a pessoa, para destruir casamentos, para destruir saúde, lares, famílias, para destruir sonhos, propósitos, e ele vai usar de presente, vai usar alguém para oferecer algo, e quando oferece algo e a pessoa recebe, na verdade, num mundo espiritual abriu-se uma porta. O presente abre caminho para aquele que o entrega e conduz à presença dos grandes. É preciso termos muito, muito, estarmos muito atentos com relação a essas coisas. É, ficamos aqui hoje com esta palavra sobre o tema laços da alma. Reflita nela e busque entender mais. Né, através da palavra de Deus, da Bíblia, espero que eh, Deus tenha lhe abençoado com esta palavra, espero que Deus tenha lhe despertado algo que talvez no seu íntimo tu não sabias, então passaste a, passaste a saber uh, a partir desta palavra, Deus lhe abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha, em nome de Jesus.